Quarto Domingo da Páscoa Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Naquele tempo disse Jesus Em verdade, em verdade vos digo Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta Mas entra por outro lado É ladrão e salteador Mas aquele que entra pela porta É o pastor das ovelhas o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente, e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou. Em verdade, em verdade vos digo. Eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da Salvação Estamos no quarto domingo de Páscoa, o Domingo do Bom Pastor. Bom, este só este título abrem-nos logo assim um sorriso, né? saber que temos um bom pastor. Não sei se, como eu, tu cresceste assim no meio de cidade... E talvez não estejas habituado a conviver com, com um pastor. Eu recordo, quando falo do, do bom pastor, recordo sempre uma história de um colega meu, que, que é angolano, e antes de ser padre, era pastor de, de gado, gado bovino. Tinha assim umas, umas centenas de bois, que lá na terra dele há, há muitos bois, e ele ia assim aos lagos para, como bom pastor, dar água e bom alimento ao, ao seu gado. E lá quando ele chegava, pois os bois iam tranquilamente a tratar de si, ele ficava ali umas horas à espera, juntamente com outros pastores, e ele dizia, Miguel, uma coisa é certa, os meus bois, enquanto eu não me fosse embora, eles também não iam, porque reconheciam ah, quem era o pastor. Pois Jesus é o nosso pastor. Nós, as suas ovelhas, não queremos chamar nomes a ninguém, o seu gado, ah, faz de conta, que vamos atrás dele, atrás dele para, para o melhor alimento. Como é que nós sabemos para onde Jesus nos chama? Como é que é possível reconhecer, às vezes no meio de tanto barulho, no meio da cidade onde nos deslocamos, como é que é possível reconhecer uma voz no meio de tantas? Pois, como o gado é preciso habituado a estar com o pastor, a conviver com ele. Como é a tua oração? Como é o teu diálogo com Jesus Cristo? Existe? Pois, se isso de facto não existe, jamais poderemos reconhecer a voz do pastor. Ninguém pode reconhecer aquele que nunca conheceu. Por outro lado, se, se conheces este pastor, se falas com ele, se dialogas com ele diariamente, se te entretens a, a, a contar a tua vida, há outros e outras que ainda não o conhecem, que nunca ouviram falar dele. Pois, por que não tu pois um membro deste deste rebanho porque não lhe dares a conhecer na tua vida, naquilo que fazes a bondade que é o sabor que é ir às pastagens a que Jesus te leva partilhar a tua vida o bom que é seres membro, seres ovelha seres gado deste deste rebanho que é, que é Jesus Cristo uma coisa que é importante não esquecer Jesus é o pastor que caminha à frente da ovelha mais avançada, mas que não esquece a que está mais atrás. Como o meu colega, pastor, ele distingue, conhece cada uma das ovelhas, cada um dos bois. Conhece a sua história, o que fizeram, aquilo que, que são as dificuldades, as suas alegrias, as tristezas, as esperanças. Pois conhece a história de cada um, como se fosse único. Pois Jesus não esquece nenhuma das ovelhas, é capaz de estar à frente da primeira, mas jamais esqueceria a que vai mais atrás. Não é como o um ladrão que quer é roubar, matar, destruir. Jesus é o bom pastor que te deve dar vida, uma vida em abundância, uma vida feliz. Pois é preciso estar à escuta, é preciso querer fazer parte deste, deste rebanho, que é a igreja. O rebanho do Senhor existe hoje na, na igreja, que se reúne à volta deste pastor para comer... Uh, os prados mais verdes que é que é a Eucaristia Jesus Cristo que se está em cada Eucaristia. Experimenta ser lo experimenta ver como é bom estar com Ele, experimenta uh, perceber como Ele te traz mais vida e vais experimentar também que à tua volta, a partir deste convívio com Ele, pois uh, haverá também mais alegria para aqueles que ainda não o conhecem, pois haverá essa essa busca. Quem é esse pastor? Quem é aquele que, que é a razão da felicidade do, do meu amigo, da minha amiga? Quem é aquele com quem eu, ela quer estar tantas vezes? Quem é aquele que é o centro da sua vida, das suas decisões? Eu gosto muito de fazer parte deste rebanho, pois quero que estejas também aqui comigo e com tantos outros, reconhecendo a voz do único, belo e bom pastor que é Jesus.